Galera, já faz um tempo que as redes sociais vêm tomando um rumo completamente absurdo. Mas hoje eles extravagaram e quebraram todos os limites. Beleza, pessoal? Então hoje eu vou falar sobre o caso do Estado laico, né? Temos que defender o Estado laico, né? E todo esse assunto que está em ascensão no Twitter, neste exato momento que estou gravando esse vídeo. Bom, toda essa discussão e mimimi adveio de uma notícia que falou que o padre, né, um padre que já teve Covid, foi no Ministério da Saúde, no canal DataSus, e fez uma transmissão ao vivo no YouTube, né, e fez a missa comemorativa de Natal, nessa segunda-feira, dia 14. E ele até falou que eu tive Covid e fui muito bem tratado na rede pública, ainda elogiou, né, a rede pública. E o pessoal enlouqueceu depois disso, né, falou, cadê o Estado laico, né, como se fosse uma, uma coisa absurda, um padre que passou pelo Covid ser um exemplo para os católicos, né? Eu queria começar a minha argumentação só falando assim, os católicos, os cristãos, são a maioria no mundo, então eles têm mais demanda, demanda de conteúdo, né? E a gente mora num país absurdamente cristão. A gente tem uma população de... Olha, não vou, não vou falar aqui porque eu vou errar os números, não sei de cor, mas é muito alta de cristãos e religiosos, tá? Então, assim, pessoal... A gente, se um, aparece um padre na TV, no estado laico, né, tudo bem, porque não foi só por ele ser padre que ele apareceu lá. Ele apareceu porque ele é um exemplo de, de, de que venceu a Covid, tanto que não é um padre muito novo a gente vê, ele é um exemplo, literalmente. E como ele é, é católico, né, um padre, o pessoal pensa, nossa, pode ser um exemplo da gente motivar o pessoal, né. Foi uma atitude legal até do Ministério da Saúde. Eu não gosto nem um pouco do Ministério da Saúde. Pra mim é que ser abolido e ir pro Quinto dos Infernos. Mas foi uma atitude legal até eu, que sou quase um uncap. Não, mentira, eu não me considero nada disso. Mas, de certa forma, eu sou quase um uncap, né? Eu, até eu, achei uma atitude legal. Uma atitude que realmente pode ajudar os católicos e os cristãos, como sua maioria merecem demanda, a lidar com o vírus, né? A se inspirar numa figura que a gente respeita muito, numa autoridade que é o padre. Então assim é, é, é literalmente absurdo. E o pessoal ainda fala. Cadê o Estado laico depois disso? Bom, pessoal. Eu só queria dizer uma coisa assim pro pessoal que tá criticando o cristianismo. Foi uma atitude laica do Estado? Sim, porque eles não se demonstraram. católicos, né? Não se demonstraram, eles só levaram um exemplo pros católicos para se inspirarem no Ministério da Saúde. Né? Se o nosso Estado fosse... Se o nosso Estado não... Se a nossa população fosse de maioria muçulmana... Eu não, vejo, eu não veria problema nenhum se eles levassem um... Não sei como é que se chama na religião muçulmana... Mas um padre dos muçulmanos, entre aspas... Pra lá... Pra ser um exemplo... Porque eu entendo essa atitude, né? Então assim... O pessoal até comentou... Um pai de santo poderia celebrar... Um espírita poderia celebrar... Um daimista poderia celebrar... Até um wicano poderia celebrar... Mas como foi um padre... Tá errado... É, pessoal, é justamente isso. Então essa é a primeira argumentação. E o outro, a outra argumentação que eu quero botar aqui, isso não é nenhuma argumentação sobre esse fato, é só uma coisa que eu quero... Eu, agora eu quero falar com esse pessoal que tá criticando e falando de estado laico -like", o cristianismo. Eu queria falar aqui pra vocês, pessoal. A laicesa, entre aspas, do Estado, não é assim que se fala? Veio do cristianismo. Olha, essas coisas, esse estado uai, que vocês tanto pregam, só poderá vir através do cristianismo e só veio através do cristianismo, tá bom? Então, pessoal, daí você pode falar, ah, não, não, não, cara, vai no vídeo do Padre Paulo Ricardo, ele explica muito bem isso. Esse negócio de respeitar as outras religiões, conservar culturas, isso a gente vê ao longo da história. A igreja, o cristianismo sempre repetindo essa tradição de conservar, de respeitar as outras opiniões. É uma característica extremamente cristã. E o Estado laico também é uma característica cristã. De respeitar, por mais que a gente defenda a teocracia, né? A gente respeita ao máximo o Estado que tenta ser laico, por mais que a gente ache errado. Então é uma característica sim do cristianismo. É uma das características é esse estado laico. Agora vai no estado muçulmano laico. Vê se lá laico de verdade. Não é, não é. Vai no estado espírita laico, no judeu laico. Não é, pessoal. É só num cristão barra laico. Vocês estão me entendendo? Eu vou deixar o vídeo do padre Paulo Ricardo para vocês verem. Que é uma aula, literalmente. Ele, ele fala muito bem sobre isso. E eu queria dizer outra coisa. Se não for no estado laico... É melhor ainda para os ateus, é melhor ainda para os cristãos, é melhor para todo mundo, tá? Se fosse estado cristão, até dependendo se de seguissem valores, o judeu até mesmo, né? Seria melhor. Eu vou explicar por quê. Quando a gente não tem nenhuma tradição, nenhuma cultura, nenhuma moral por trás dos nossos atos, por trás das nossas ações, de uma intenção a mais como seria um estado religioso, a gente acaba colocando algumas coisas como centro. O ser humano sempre faz isso. Ele sempre coloca alguma coisa como como, sério, como centro. E no caso, sempre vem à tona o poder e o dinheiro. No estado laico, né? No estado sem religião, sem uma teocracia, né? Acontece justamente isso. E daí que vem o liberalismo, que muitos vão dizer, ah, eu adoro liberalismo. Mas a gente sabe que é o grande causador de, dos males absurdos no mundo. Juntamente com outras ideologias, mas o liberalismo tem muita culpa sim. E isso é uma coisa inegável, né, pessoal? Não tem como você argumentar contra. Enfim, isso daí também é uma coisa que eu não quero me alongar muito. Minhas argumentações já estão aqui. É um assunto que, sinceramente, ele só tem que lastimar, porque o padre tá sendo cancelado por rezar a missa, pessoal. Ai, 2020, que ano, hein? Que ano, hein? <risos> Mas enfim, pessoal É basicamente isso Se inscreva no canal, passe no meu outro canal secundário pois Estaremos migrando para lá, beleza Esse canal aqui vai parar as atividades com o tempo né? No ano que vem Então passe para lá, link é aqui na descrição Agradeço a todos por terem me ouvido até aqui Que Deus Abençoe E é isso, valeu